bande guru padat vandam bhakta vinda samannitam Sri chaitanya prafum vande sahoditam sinanda nanda nanda nanda, -nanda, -nanda, -nanda radhika carno dayam gopi jano samayuktam binda vanam manohar Vãn chá kalpata ruvasca ki pásindu bevacha Patitánang pavanebha vishna vibhya ho namunamha Mookaṅ karoti bácha laṅ pangung laṅ hayati giram Jatki pátam haṅ bandhi paramāna nandam adavam vasacha Vakti pode devi sotta batu e namu namu namu deving saraswati vesam tato jayo modire shankirita nekish gauri kotopodes gori patrasha prakasa nature guru bhakti jukto Vakti-pram-vadakshya-jagod-varun Dhayyam-sadha-parivabhagnam-avishtaduham Tethas-padam-sivabhirancanutam-saranyam Vetatiham-panutapalya-bhavadiputam Bande-mahapurusate-carunah-rabhindam ballava jat pada ballava joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco joelco Sri Krishna Chaitanya Prabhunitthananda Shiyad Deita Gadaad Hara Sivasadhihi Gaurav Haktavinda Sri Krishna Chaitanya Prabhunitthananda Shiyad Siva Gadaad -sivasa Gaura Sivasadhihi Gaurav Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Mahadev Ram, Ram Ram Hare. Aja Anulam mitabhujo kanuka bhuta to Shankirtanu i kapi taru kamala Visham baru dije baru jago Bandeja gatvriya karu, karuna bhotaru Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hare Namamigange tava pa Sura suro irvandito Bhuktin chamuktin chadada sinhitam Bhavanurupe nasada naranam Ganga kalabam Gauri Nirantara Bivishi Tabam Bhagam Narayano Priyam Anango Madhapaharam Bhajavi Shanatham Bhagi Sajusho Bodhani Lakshmi Yasha Bhakshashi Yasya Stheda Sambhi TAM NI HARE KISHNA HARE KISHNA Krishna KISHNA HARE HARE HARE RAM HARE RAM RAM, Ram HARE Gururu no sashyat, sa janun no sashyat. Pitana sashyat, sa jananina sashyat. Doivan no sashyat, no potisso sashyat. Nomo cheedeja somopetamitum. Guru no sashyat, sa janun no sashyat. Pitana sashyat, sa jananina sashyat. Doivan no Namo cedja-samo-peta-mitthum Gaudiya Gosthipati Sri Sri siddhanto Sarasvati-gaudiya Gosthipati Sri Sri Srilabhakti-siddhanta prabhupadu paramahamsa Jagadguru guru In the creation of this human being, this kind of unprecedented khipa was not given any time, um, Never. Esse tipo de misericórdia, distribuída por Chaitanya Mahaprabhu, jamais foi distribuída para esta civilização humana. Shilabhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru Guru, disse que na história desta civilização humana, este nível de misericórdia é, é sem precedentes, inconcebível. Pela primeira vez, a civilização humana recebe, nesta criação, o conhecimento distribuído por Chaitanya Mahaprabhu. Mas mesmo assim, nós somos tolos e não temos uma ideia clara do tesouro que Chaitanya Mahaprabhu está distribuindo para nós. Isso é um nível de inconsciência. Gaudi Agostipatio Shri Shila Bhakti, Sarasvati Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse que esta misericórdia, que a misericórdia é distribuída por Chaitanya Mahaprabhu é inconcebível, sem paralelos, jamais foi distribuída por ninguém. Nem mesmo por nenhum avatar do Senhor Supremo. Somente Sri Chaitanya Mahaprabhu distribui acesso aos passatempos de Krishna no nível de Madhurya Asa para o serviço com o objetivo de servirmos o Divino Casal. Mas nós não temos uma concepção clara do que ele nos trouxe. Nós estamos brincando e o tempo está indo e nós estamos jogando nosso tempo fora, como crianças como crianças que brincam com brinquedos. As crianças estão sempre manipulando algum brinquedinho. E eles não sabem o que vai acontecer, o que, qual é a situação do mundo. Eles não estão interessados. porque Eles não têm uh, ideias claras a respeito do que está acontecendo no mundo. Desta maneira, esta geração humana a civilização humana está ocupada em, com brinquedos também. Enquanto o bebê, o menino, não joga fora os brinquedos e chora, a mãe não chega até ele. A mãe, para ocupar o bebê em alguma coisa, ela dá para ele um brinquedo. Mas quando o menino cansa dos brinquedos e chora, Aí a mãe é obrigada a vir e colocá-lo no colo. Ela acha bom que o menino fique ali entretido com os brinquedinhos. Essa é a nossa condição. Nós estamos brincando com a matéria e nos esquecemos de quem é nosso pai. Está escrito que o mundo inteiro é inconsciente. As pessoas pensam, nós nós somos muito conscientes, mas eles não têm consciência sobre sobre seu desenvolvimento espiritual. As pessoas estão ocupadas com o corpo material, com a matéria, com a própria carne, com os excrementos, com o sangue, com coisas materiais, com o corpo, com a saúde, com os objetos. Eles não estão interessados em alcançar este segredo, esse tesouro secreto. Idam significa o mundo material. Idam, o mundo material. Então, este mundo, atraído pela matéria, está totalmente inconsciente em relação à fonte absoluta de, to de toda a consciência. Quem é a fonte de todo Chetan Vastu? Qual é a fonte de toda a consciência infinita? Quem vai uh, satisfazer o desejo de todas as almas? Se nós não entramos em conexão com este Param Chetan Vastu, até então nós estamos numa condição inconsciente. Quando nós finalmente entramos em contato com Krishna, com Purnatitan, com a consciência absoluta completa, finalmente nós estamos, é, nos, nos tornamos conscientes. Passar tilaka, colocar uma cante de no pescoço e cantar o mahamantra, isso não é, é o ponto final. Isso não é uma ação definitiva. Se você chamar Krishna e Krishna responder para você, aí sim você alcançou um nível de consciência elevado, caso contrário não. Depois de ler muitos manuscritos, as pessoas memorizam todos os Vedas, mas se você ainda não tem uma conexão direta com Paramvastu Sri Krishna Chaitanya, você não está num nível você está no nível negativo, abaixo de zero. A Prabhupada Bhaktivedanta então diz, o que estão fazendo essas pessoas que não estão conscientes de Krishna? Ponto de interrogação. O que significa alcançar a maturidade? Quando significa que o seu nível de consciência chega até Krishna, se conecta com Ananta Deva, Hari Ananta, Hari Rupa Ananta, com a forma eterna do infinito. Ananta significa infinito. Às vezes nós vemos que meninos pequenos perdem os pais. Às vezes algum menino pequeno fica órfão. Mas imagine que ele tenha um enorme capital, esse, rapaz, esse menino tenha herdado uma grande propriedade. Se ele é um menininho pequenininho, você fala para ele, seu pai deixou muitas muita propriedades para você. O menino está interessado em balas, em doces. Ele não sabe o que são essas propriedades. O que ele vai fazer com, com tudo isso? Qual é a utilidade de tudo isso? Ele não sabe. Então, alguns membros do nosso Guru Varga, uma vez na Chaitanya Mata, ele estava indo para um determinado local. E um devoto sênior chamado Bhakti Mayuk. Então, ele descobriu Bhakti Mayuk Maharaj. Eles estavam discutindo no verão. Um diz para o outro. Bhakti Mayuk Bhagavat Maharaj. Então, esses meninos, uma vez, conversam. eles dizem, eu tenho certeza que nós vamos receber um grande tesouro. Nós podemos realizar que Prabhupada Bhaktisiddhanta. Não é um homem ordinário, ele é um companheiro eterno de Goranga. Ele diz que Harinam é um tesouro, mas que tesouro? A gente não consegue sentir nada. E no meio tempo, este devoto sênior passa. O que vocês estão dizendo? Nada, nada, nada, nada. Eu posso participar com vocês, eu, eu sou amigo de vocês, sou seu irmão espiritual, diga o que vocês estão discutindo. Estão dizendo bem, nós estamos discutindo que nós não estamos sentindo nenhum desfrute ao cantar os santos nomes. Nós temos que desfrutar a Prakrita Ananda. Ananda é prazer espiritual, Ananta é o infinito. Então, quando o Guru te dá os santos nomes, ele te dá o Senhor de presente. Harinama. Os Santos Nomes e o Senhor Supremo são não diferentes. É um, uma equação matemática. Um é igual ao outro. Não estou falando de um guru qualquer. Estou falando de um Paramahamsa Guru. Quando ele dá os Mahamantra, ele está dando hari, ele está te dando Deus, no, colocando Deus no seu colo, na forma desse som transcendental. Ele vai dar hari. Harinami e Hari são não diferentes. Eu estou só ouvindo um som. Eu acho que o que eu estou pronunciando é simplesmente um som. Então Bhakti Mayuk Bhagavat Goswami Maharaj disse, você tem dúvida de que Prabhupada Bhaktisiddhanta deu Hari para você, deu Deus para você? Simplesmente porque você não realiza isso? Sim, a gente tem dúvidas. Então diga, então me escute um menino pequeno. Imagine que ele tenha perdido os pais e que ele herdou desses pais uma quantidade de dinheiro gigantesca. Então, o pai, quando ficou doente, transferiu a propriedade no nome do menino. Mas esse menininho não tem capacidade de entender o que é essa propriedade. Mas ele deu responsabilidade para um, uma companhia que cuida de propriedades. Ele pega todas as coisas que você precisa pagar, as coisas que você precisa receber, ele deixa um testamento. Quando ele tiver 18 anos, você dá esses papéis aqui para ele. E até lá, eles levam um grande salário. Existem esse tipo de empresas que fazem isso. Eu conheço uma Companhia sim calcutá. Ela cuida da propriedade das pessoas se não tem ninguém capaz de conseguir cuidar dessas propriedades. Talvez o dono tenha morrido e essa companhia cuida de tudo. E eles retiram uma parte para o seu salário. Então, quando você desenvolve a sua, amadura, a sua maturidade, Toda a propriedade, você pode entender, seu pai, Bhakti Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, ele deu grande propriedade para você, o tesouro ele deixou, mas você não consegue entender. Ah, o senhor já nos deu Krishna? Sim. Mas você tem que alcançar a sua maturidade, continuar cantando os, os, os, os bá, o Bhajana. E quando essa maturidade cresce, você vai dizer, oh meu Deus, essa é a propriedade maior que existe. Que nos foi dada por Sri Bhaktisiddhanta Sarasvatitaka Prabhupada. Então, dessa maneira, aqueles que são inocentes e ignorantes, eles, conseguem, eles não conseguem entender o valor da Diksha. Ele acha que é algum brinquedo. Eles não tem ideia, o que você quer dizer por diksha? No Haribhakti Vilasa está escrito, em outros textos também está escrito isso, no Gita, no Bhagavatam também. O Senhor Supremo diz, se você... aqueles discípulos sinceros que estão muito interessados, que estão... Ah, ah, ah, ávidos em receber a diksha, você pode dar para eles, caso contrário, você não deve dar. Então, mas hoje em dia as pessoas procuram, querem tomar diksha como macacos, eles não sabem nem o que é. Então vamos discutir este verso do Srimad Bhagavatam com o qual nós começamos a aula. Esse verso diz: aquele que não é um guru não pode ser aceito como guru. Ele deveria ser rejeitado. Se você aceita um guru que ele está em condição, uh, que ele está ainda no nível condicionado, você deve rejeitá-lo. Essa é a regra do Shastra. Se você vai aceitar um Vaisnava guru na forma de um de um vaishnava vestido como um vaishnava <tos> mas que seja realmente um vaishnava how <tos> many from sastra and how many can Uma forma de um vashnava. Se alguém que não for um vashnava, mas estiver vestido como vashnava, você não deve escutar o harikata de tal pessoa. Se você escutar, você vai nascer em, em, em, em mundos é, infernais. Por quê? Porque eles não estão... Livres eles então, estão ainda condicionados, eles não vão poder te ajudar, eles vão piorar a sua situação. Então primeiro você precisa estabelecer quem é o vejo puro Como o leite tocado por uma cobra, se você beber você morre pelos lábios da cobra. A pessoa fala, mas eu estou bebendo leite, por que que eu preciso, por que que eu morreria? Mas dentro do leite o, o veneno da cobra foi transmitido. Então, não é mais leite puro. Mesmo vindo Harikata, você vai ter que ir para o inferno, morrer, nascer de novo, passar, limpar todo esse karma. Se você é um tolo, um idiota, fazendo coisas erradas, você vai ser punido pelo karma. Se você vai tomar mantra de uma alma condicionada, se você aceitar uma alma caída como seu ideal, você terá que ir ao inferno. Está escrito claramente isso. Por quê? Você deveria ter rejeitado aquele guru e procurado um Vaishnava puro. Mesmo que você que tenha tem que fazer isso mais de uma vez, você tem que ter certeza e aceitar um guru fidedigno, puro. Diksha iniciação não é uma brincadeira. A diksha é algo tão importante, que é quase impossível realizar o que ela significa. Você acha que você pode aceitar um guru qualquer? Não, não é assim. Você, vai poder, você pode ser punido por ter feito uma escolha imperfeita. Você vai responder sobre essa ação. Muitas vezes eu disse, Aquele que está dando aula materialista sobre Krishna, ele não tem siddhanta verdadeiro, ele só está dizendo porcarias. Eles publicam artigos que contêm porcaria, escrevem porcarias. Eu poderia mostrar os livros Olha aqui é o documento Isso aqui está errado, isso aqui está errado Esse siddhanta está errado E as pessoas acham que são Jagadgurus Eu não sei qual será o futuro deste mundo Do okay. ponto de vista espiritual so, Muito bem sastra, Está escrito no Shastra Joporti, who is going to Aquele que vai pronunciar tolices no nome do Harikata e aqueles que estão escutando, todos, tanto o professor quanto os alunos, todos vão nascer, infer... nascer em mundos um infernais. Por tempo indeterminado. Então não é Guru, guru me. aquele que Ou não pode me liberar. When so submission. No submission, even personally coming, then, se se Bhagavan o Senhor vier pessoalmente, Dessa maneira O falso Vaishnava não é um guru Pois ele não pode nos liberar É preciso que ele esteja 100% inclinado Ao conhecimento eterno Ter alcançado a perfeição então ninguém é, meu, é querido a mim. Nem pode ser considerado pai ou mãe se tal pessoa não pode nos liberar. É por isso que para Maharaj nunca chama Hiranyakashipu de pai. Pai é aquele que pode me liberar da, do cativeiro material. Mãe é aquela que deve me liberar do cativeiro material. Não é semideus aquele que vai me ajudar a cortar as amarras do cativeiro material. Não pode ser considerado o um meu marido aquele que não me ajuda a alcançar os pés de lotos de Krishna, a verdade absoluta. Eu posso enxergar minha morte esperando por mim. Eu consigo enxergá-la. Minha morte está lá esperando por mim. Então, minhas atividades têm que estar organizadas em relação a esse encontro com a morte. Eu vejo ali, olha, eu vou abandonar o corpo naquele ponto. Então, todas as minhas atividades devem ser organizadas em relação a isso. Mas você não realiza o que você vai encontrar com a morte. É por isso que você vai para um lado e para o outro como um tolo. Mas pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, o que não é possível? Você deve alcançar essa misericórdia e se tornar consciente do fato de que o seu tempo serve para fazer vida espiritual e não para se perder em bobagens. Então nós vamos falar algo sobre o Guru Tattva. Nós já tratamos esse tópico de Shambhava durante centenas de classes, de aulas, mas mesmo assim talvez não tenha sido suficiente. O Prabhupada Bhaksidanta diz, nós temos três diferentes, ou quatro diferentes tipos de Guru. Um é Vartma Pradarshaka Guru, eu estava correndo de um lado e do outro e ouvi de um sábio, olha, eu ouvi a verdade, eu achei uma pista em relação a Deus. Esse é o Vartma Pradarshaka Guru, ele aponta para uma direção. Você estava correndo para o lado errado, olha, Krishna está para lá. Esse é o Vartma Pradarshaka Guru. Eu ouço algumas palavras de um sábio e eu realizo. Nossa, eu estou indo para o lado errado? Então, durante muito tempo na minha vida, tudo que eu fiz até agora estava tudo errado. Essa é a misericórdia do Vartma Pradashak é Guru, aquele que indica o caminho e que diz para você: olha, você estava correndo para o lado errado. Deus está para lá. Um outro guru, é? O Diksha Guru que pode me tirar da condição de alma condicionada. Ele pode agarrar meu cabelo e me tirar do labirinto material. Eu estava indo para o inferno e ele me pega pelo cabelo e me leva para Krishna. Narutamandasa Thakur descreve isso no Kirtana, esse gesto do Diksha Guru. Again, Novamente, Srila Narottam Das Thakur diz: Você está observando? Ele diz: Narottam Das Thakur diz: Ó, oh, Ele é tão humilde que ele diz: Ó oh, Guru, Você, ó oh Gurudeva, você está vendo que eu não sou capacitado, então me jogue de volta para o inferno. E se de novo você me pegar pelo cabelo e me colocar de novo na direção de Vrindavana eu vou aceitar isso. É um Kirtana muito bonito, muito humilde nara tum das takur shara Se você repetir esse Kirtana, meditar nessas palavras, você pode mergulhar cada vez mais profundamente neste oceano de néctar. Não no oceano das misérias materiais, nós devemos mergulhar no oceano do conhecimento. Se você quer nadar no oceano deste néctar, você tem que pensar nos pés de lótus de gouranga. Dessa maneira nós devemos pensar e meditar nesses, nesses textos, nesses kirtanas. Krishna está dentro do seu coração, não está? Ele mora numa flor de lótus que fica no chakra da coroa. Aqui no começo da espinha tem um chakra chamado Muladhara. Depois tem outro chakra. Depois chega no chakra cardíaco, na garganta, é aqui e ali em cima. Eu não vou explicar isso agora em detalhes. E a sua consciência tem que subir. Os jogos, quando encontram com o Paramatma, ele é o Chaitya Guru. Ele é o Guru da consciência sentado. A alma está no coração. Ninguém pensa nessas coisas secretas. Então veja. Diksha Guru. Então, existe o diksha guru diksha guru. guru vai nos dar mantras mas nós devemos saber que não é qualquer pessoa que pode nos dar mantras só podem dar mantras aqueles que são almas realizadas o mantra que eles recebem do guru todos os mantras que eles recebem do guru Siddha, mantra Siddha. He ah. in mantra Siddha. But o Guru, esse Guru precisa ser mantra Siddha, ele deve ter o poder dos mantras. Somente então ele pode dar esses mantras. Se uma alma condicionada vai agir como Guru, ele não pode transferir nenhum tipo de realização do serviço amoroso através dos mantras. Se tal pessoa está condicionada, como que ele vai passar? Algo que ele não tem. Como uma filha não pode casar? não é nem homem nem mulher. Ele é entre as duas coisas. Então, uma filha jamais deve se casar com, esse, com essa pessoa, que ele é metade homem e metade mulher. A filha não deve se casar com uma pessoa assim, porque ele não vai poder dar a luz ao bebê para ela. Qual é a utilidade dela se casar com ele? Está escrito dessa maneira. Então, nós não devemos tomar mantra deste guru. Um, um guru que não está realizado não deve dar mantra para ninguém. E, e ele também não deve dar mantras para pessoas que não estão preparadas. O mantra é um grande tesouro, não é uma coisa que você distribui assim. Mesmo que você espere vida após vida para receber o mantra de uma fonte sincera, isso é bom para você. Por que, que você quer se debater agora? Isso é inútil, se for mais perigoso para você, você receber o mantra de alguém que não tem esse poder. Então, existe o Vartan Guru, o Diksha Guru e depois... Então, pelo conselho do Diksha Guru, você pode aproximar um Shiksha Guru. Nós vamos discutir isso em detalhes amanhã. Você vai aprender como fazer Bhajana. Então, na minha vida de Shambhava, todos esses gurus, Harinam Guru, Shikshaguru, Guru, Diksha Guru, Sanyas Guru, todos são os mesmos. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então, tudo, ele recebeu tudo de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele está dizendo. Ele encontrou também diferentes Shiksha como, por exemplo, o caso de Narottama Das Thakur, que foi mandado por Diva Goswami Pada por Lokanatas Goswami. Ridai Shaitanya mandou Chamananda para Jiva Goswami também. Gopalabhata Goswami mandou o Vasacharya para Shila Jiva Goswami. Isso acontece. Você precisa estar em linha com o Guru que te trouxe a misericórdia. Você não vai aceitar qualquer Shiksha Guru, porque senão você vai acabar podendo ir parar no inferno se você aceitar qualquer pessoa. Eles têm que estar alinhados com o Vartan com o, o Diksha Guru. Eles têm que estar na, dizendo a mesma coisa. Um tem que levar ao outro. Então, o Maharaj vai nos levar. Ah, não, vai ouvir de Krishna que aquele Yadavaduta estava conversando com o Jaduraj. Muito bem. Nós aprendemos das árvores, das montanhas. Estava dizendo esse Avaduta Yogi ontem. As árvores estão só somente servindo. Elas não pegam nada em troca. Estou aprendendo. E o espaço que eu já disse, não vou enxergar isso. O espaço que eu ensinar. Então, o espaço vai nos ensinar também a como ficar na presença de milhares de pessoas sem se envolver, sem se misturar com todos. Você deve se associar somente com os sados, não com as almas condicionadas. Você só deveria se associar com os sados, porque todos os outros Materialistas vão te colocar em problemas. Sabemos que, se não estamos na posição de entender quem é o Guru, então é melhor esperar para tomar iniciação. Se tiver uma grande demanda, eu preciso de Guru, eu preciso de um Guru, eu preciso de um Guru, então. Nityananda Balarama vai, vai te guiar, se você for sincero. Mas né, no nome dessa busca pelo Guru, muitas pessoas estão pulando nas chamas do inferno. Porque elas não têm ideia do que seja um verdadeiro Guru. Petama Bhishma, Bhishma Dev, do Mahabharata, ele vai dizer os falsos Gurus devem ser rejeitados. Aqueles que não têm concepção perfeita sobre a realidade devem ser rejeitados. Eu posso discutir isso amanhã, de qualquer forma. O espaço está em todos os lugares. Mas ele não se mistura com ninguém. E com nada o espaço está por si só. O espaço vai me ensinar como viver a vida. Nishanga significa ficar com o sábio, ouvir Harikata. Nesse momento você está em Nishanga, quando você vai embora você perde Nishanga. O que significa Nishanga? Que você evita a associação dos três modos da matéria. Porque você está concentrado no Harikata. Agora, você não se sente atraído pela matéria, porque você está em satsanga. Quanto mais você ouve o harikata puro, mais você consegue se elevar em relação ao seu objetivo. Então, os gurus, os vaishnavas, não vão nos dar é, motivo para perder tempo. Eles dizem, olha, se você está cansado, não, não importa muito, faça isto, isto, isto, esses serviços. Senão você vai ficar na internet buscando relações materialistas, tudo isso. É isso que você quer fazer, a satsanga? É por isso que os Vaishnavas não deixam, eles falam, faça isso, faça aquilo. Vamos lá, colete dinheiro, tem muito dinheiro, tem muito serviço para fazer. O Vashnava não precisa de dinheiro, mas ele pede para você fazer alguma coisa, coletar esse dinheiro para você fazer algum seva. Uma vez, Das Babas de Maharaj estava em Shantipur, um Guru calor tremendo. Ele deu seva, recebeu então, o seva de Bhakti é. Pramod Goswami Maharaj de, de meio E ele foi. E se sentia confortável é. naquele calor suando. Então, se o Guru não der seva para você, é porque o Guru ainda está te evitando. Sim. Se o Guru não vai te dar serviço, tenha certeza, o Guru está te trapaceando. Se ele der Seva, ei, você tem que fazer isso isso. Então isso significa que o Guru está interessado no seu avanço. Como Jagai e Madai, finalmente quando eles receberam a misericórdia de Nityananda e Gauranga, imediatamente eles realizaram. Jagai e Madai, que eles foram abençoados por Nityananda e por Goranga. Eles eram muito inteligentes. Ele pergunta, Ó oh, Prabhu, como é que eu vou saber que você me desculpou com todo o seu coração? O Senhor responde: ah, Você quer receber algum seva? Limpa esse, esse gato, esse pier. As pessoas vêm tomar banho ali, Passa uma vassoura, ela limpa tudo. E eles começaram com uma vassoura a limpar o porto. E as pessoas vinham para tomar banho ali no Ganges. Ele diz, eles disseram, olha, antes, eles pediram perdão para as pessoas. Nós criamos tanto problema para vocês, nós nos sentimos envergonhados diante disso. Então, para saber se o Guru nos perdoou, se ele nos quer bem, ele, ele está nos dando seva para fazer. E eles, Jagai Madai, depois que receberam esse serviço de lavar o porto, né, o pier, cais do Ganges, eles prestaram reverências para as pessoas ali, pediram perdão por terem incomodado a sociedade quando eles eram bandidos. Então, quando o Guru te dá um serviço, não fique bravo. Significa que Deus está satisfeito com você, Ele está te trazendo, Seva. Caso contrário, você pode ficar dormindo ou ficar vendo besteira na internet. Então, então eles dão um para você fazer, você tem muita sorte se você alcança então, isso. Muito bem, então Nishanga, sem associação, sem associação materialista, significa que eu estou me associando com o Vaishnava puro. Ou seja, eu fico dentro do âmbito do Harikata. Eu fico dentro da proteção do Harikata, assim que as três gunas materiais não Tamaguna, possam me tocar. As pessoas de Tamaguna vêm falar com você, oh Maharaj. Você tá fala, bem? ok, ok, eu estou ocupado. Você os evita. Tamaguna não é uma coisa é, é, é conceitual. Não é uma coisa que você não vê como um vírus. Não, são as pessoas que estão em Tamaguna que estão te chamando. São esses. Você deve evitá-los. E mesmo as pessoas que estão em satyaguna, ah, vem aqui fazer essa caridade, você tem que dizer, olha, eu não tenho tempo porque eu estou fazendo caridade, e, alcançando o conhecimento védico servindo os Vaishnavas. Você deve evitar a ignorância, a paixão e a bondade materiais. Você pode evitá-los. Dessa maneira, se você se associa com o Vaishnava puro, então a sua sangue é absoluta, torna-se absoluta. Muito bem então do espaço o espaço Nós aprendemos Então essa individualidade essa não contaminação com os demais esse isolamento e o ar o ar é muito misericordioso quando ele a sopra nós nos sentimos muito bem Jagannathapuri tem muita brisa, não? Muito bem, o ar a sopra, ele toca o seu corpo, toca o corpo da árvore, pega o perfume da flor, carrega o perfume da flor, leva até você. Mas o ar não está pensando nesse cheiro é bom ou esse cheiro é ruim. Se tiver, algum, se tiver de cocô em algum em lado, o cheiro do cocô também vem. O, o ar atravessa, okay, carrega tudo. Podem ter cheiros bons e cheiros ruins, o ar carrega tudo. O ar não vai pensar, olha, você é uma pessoa de casta baixa, eu não vou tocar você. O ar vai tocar todo mundo. Ele nos dá uma sensação muito prazerosa. O ar constantemente nos dá uma sensação da sua presença. Então, nós vemos que o ar vai para todos os lugares e carrega essa, esses perfumes, esses cheiros e o ar ensina mantém-se indiferente em relação ao que é bom e o que é ruim. Tente se conectar com aquilo que é absoluto. Se você ficar calculando, ela é boa, ela é ruim, você vai cair em confusão. Esse tipo de, de cálculo pode lhe tirar do bágino. Né? Porque você vai poder calcular uh, os defeitos de alguém. A regra, na verdade, é pensar sempre no Senhor Supremo, qualquer coisa que você esteja fazendo. Às vezes tem devotos vendendo e comprando, mas eles têm que estar constantemente. Conectados no Senhor Supremo e por isso eles não vão se sentir agitados nada vai tocá-los dessa maneira se eles mantiverem a mente em Krishna muito bem, ele vai dizer meu quinto guru é o fogo o fogo de Shambhava vai me ensinar algo muito importante o fogo está em todos os lugares mas ninguém consegue vê-lo mesmo dentro do seu corpo tem fogo se o fogo não estivesse lá, o Senhor diz no Gita. O Senhor Krishna fala no Gita. Existe um tipo de fogo. Esse fogo está dentro de você e ele que digere tudo que você come. A digestão acontece pela presença do fogo dentro do corpo. Senhor Senhor explica no Gita, o fogo está em todos os lugares, mas nós não conseguimos enxergar. Três então, pedaços de madeira não secos bem seco, se você esfrega um contra o outro, o fogo pode se manifestar, duas pedras, por exemplo, muito bem, aquilo que nós podemos ver, o que nós não podemos ver, não importa tanto, o fogo está em todos os lugares, porque o mundo é feito de cinco elementos, você não pode dizer, não, não tem fogo aqui, não tem fogo aqui, todos os o mundo material, qualquer, coisa, qualquer objeto é feito pelos cinco elementos da natureza. Aquilo que você pode ver, aquilo que você não pode ver. O fogo está lá. Então, pela fricção de dois pedaços de pedra, ou com um fósforo, tac, você acende o fósforo, esfregando o fósforo na área. Isha. Mas o fogo já estava contido no fósforo, ele só se manifesta naquele momento. Dessa maneira, esse Yogi Avaduta vai dizer, eu aprendi algo muito importante, que o Senhor está em tudo como um fogo está dentro do seu coração, porque eu amo você, porque eu amo a ele, porque eu amo a ela, porque Deus está dentro de você. Mas se você fizer o bhajana perfeitamente, o Senhor se manifesta dentro de você. Se você fizer a adoração a Krishna, um dia o Senhor vai se manifestar. Dessa maneira, eu aprendi essa lição importante do fogo. Nós precisamos fazer bhajana. Aí sim o Senhor se manifesta dentro do nosso coração. E você sente que está num oceano de néctar. Ah, por que, que eu tenho que fazer essa vida espiritual, por que eu tenho que fazer isso, aquilo? Você fica com preguiça e aí você não caminha. Mas todas essas perguntas e dúvidas, elas podem acabar. Todas as brigas, as dificuldades, tudo isso pode acabar quando? Quando você descobre o Senhor Supremo. Por que esse aqui está fazendo política contra mim? Por que ela está agindo daquela maneira? Hum, tudo isso se vai quando o Vaishnava vê Krishna. O Guru Vaishnava nunca vê coisas ruins nos demais. Eles nunca criticam ninguém. Eles são tão misericordiosos que eles querem dizer para você a sua condição negativa para que você possa corrigi-la para que o mundo negativo se torne um mundo auspicioso. Eles estão criticando, eles não têm nem Porque, tempo para fazer isso. Se você encontra um Vaishnava, um vai puro ele dizendo ele algo sobre uma não situação, não pense que ele esteja criticando você. É uma misericórdia dele isso. Quando Vrindavan Dastak, ele diz assim, ele é, mesmo que eu ele diz assim, se depois de ler tudo o que eu falar, de, de ler tudo que está escrito, tudo que eu explicar sobre Krishna, você Se continuar sem acreditar, sou capaz de bater na sua cabeça. Isso também é misericórdia. Às vezes, o Guru, os gurus Vaishnavas, eles têm que falar sobre coisas negativas, mas não pense que ele, está te corre, que ele está te criticando. Eles são cheios de misericórdia, eles querem mudar a sua situação. Alguém pode pensar, ah, ele é meu inimigo. As pessoas pensam essas coisas nós devemos aprender muitas coisas a, a, a compreender vários pontos então o sexto guru é a água sem água nós não podemos viver os cientistas estão procurando entender se existe um, um outro mundo como a Terra cheio de água eles dizem que acharam melhor que aqui cheio de água eles encontram então, água é no bom. cosmos, a água é tão boa que o nome dela é a, a vida, você não sabe? Em sânscrito e Bengali, na, na gramática no dicionário, sânscrito, a água tem vários nomes, um dos nomes é pran, vida outro nome é vida, porque sem água não tem vida, que significa vida, Pran significa vida, sem água não posso viver, eu preciso purificar meu corpo, beber água para manter o balanço dentro do corpo. Doing, I do with wine. Eu não posso fazer achaman com vinho, posso? Com álcool? Eu só posso fazer achaman com água. A água é fundamental a água para a vida achaman, espiritual, para a saúde, para tudo. Main thing significa coisa principal. O que significa a água? Que Narayan está lá. A água vem de Narayan, a água vem de Vishnu. A água nos purifica e nos mantém vivos. <risos> sem tocar água, sem fazer a txamana, nós não podemos fazer vida espiritual. Nara significa água. Nar significa água. E Narayan é o Senhor que governa as águas. Do suor de Narayan, todo mundo todo mundo. Os, os universos se manifestam. Ele é a fonte infinita da água. O que você pode fazer sem água? Alguns devotos estrangeiros perderam permissão para Bhakti Pramod Purigossam Maharaj. Ah, às vezes fica frio no final de Kártika. em Vrindavana? Eu não quero tomar banho, não, está menos 10. Ele dizia: não tem desculpa, você tem que tomar banho. Frio ou quente, não importa, você tem que tomar banho. Você tem que beber água, senão você não se purifica. Sem água não tem solução. A água é limpa, ela nos dá vida. Nós bebemos a água a, para nos purificar. E a água é tão doce. Se você prestar atenção, o sabor da água ela é doce. Se eu te der, por exemplo, doces com açúcar, te dá um monte de doce e não te der água, você vai ficar cada vez mais seco dentro de você, porque o doce retém água. E se você for dar só doce para uma pessoa e não der água, a pessoa fala, não posso mais comer doce, eu não aguento mais, eu preciso de água. Se eu te der até dinheiro, se eu pagar para você parar de beber água, você não para. A água, a água nos dá uma sensação maravilhosa no calor, ela é fundamental. É ela que nos refresca. Ah, tomar banho fresco no verão, que maravilha. Quando alguém me dá água fria, quando eu estou com muita sede, eu tomo aquela água fresca. Ah, que maravilha. No quinto canto está escrito que a água fresca pode dar tanta satisfação que é inimaginável. Se eu estou com sede, a água fresca me dá uma... A única coisa que dá satisfação é a água fresca, nada mais. Está escrito no quinto canto do Voduta. Então nós temos que aprender da água. E a vaduta vai dizer Água. ela tem ela contém pureza e por isso que ela purifica o sado ele é puro como a água se o sábio não for puro como a água como ele pode purificar você? não é puro como ele então, o Vaishnava, o Sado, ele nos purifica não só através do que ele fala, mas só de olhar para ele. Está escrito isso nos Vedas, só pela, por ver você, eu sou purificado. Quando eu vou para o Ganges, você toca aquela água, assim você se purifica. Você toma banho no Ganges, você se purifica. Mas um sábio, ele não precisa que você mergulhe em lugar nenhum. É só olhar para ele que você é purificado. Mas esse tipo de sábio é muito raro no dia presente, cuja vida está totalmente dedicada ao serviço do Senhor Supremo. Ele é muito, muito raro. É por isso que as pessoas estão em confusão. Eles pensam que a veste determina quem é sado, a roupa, o hábito. Então, um dia Maharaj vai falar sobre esses escritos, esses Vaishnavas, que, no que dizem que no nome da pregação, aqueles que coletam dinheiro e posição, eles contaminam o mundo inteiro. Está escrito isso. Shila Vijvanatha Thakur, o maior comentador do Sri Madhagavatam, e o próprio Shila Diva Goswami Padra escreve isso, antes de Thakur, que também vai repetir que, no nome da pregação, tem pessoas que estão interessadas em coletar dinheiro e posição e fingir que são Vaishnavas. Eles destroem o mundo. Então, os Vaishnavas descrevem esse fato. Então, a pregação não é uma brincadeira, ela só pode ser feita por Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, mas por Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj, eles podem pregar. O que significa a pregação? A distribuição do sentimento puro de serviço, o que você recebeu do seu guru. Isso é a pregação. Distribuir misericórdia entre as almas condicionadas, não qualquer coisa. Ah, hoje em dia as pessoas correm, correm, correm para destruir o mundo. Tente se proteger, -se, meu amigo. Primeiro proteja a si mesmo, depois você vai proteger os outros. Faça justiça com você mesmo. Então, a água vai nos ensinar que, como a água, nós temos que nos comportar de maneira pura para que nós possamos purificar as almas condicionadas. Por que a alma condicionada, quando encontra o, o sado, elas se sentem bem? Por quê? Por a alma condicionada, quando vem diante do sado, elas se sentem bem? Por quê? Agora que chora das bobas de Mara, não dava nada, ele não tinha bala, não tinha doce, mas quando as pessoas chegavam perto dela, se sentiam satisfeitas. Jagannathas Babaji Maharaj, a mesma coisa. Por quê? Bhakti Pramodho Purigossom Maharaj, quem quer que fosse até diante dele, olhava para ele, prestava referência e falava, ah, Maharaj. Olhavam para ele cheio de felicidade, porque Cristina estava claramente sentado dentro do seu coração. O Senhor estava brincando dentro do coração de Bhakti Pramodho Purigossom Maharaj. E é por isso que quando a alma condicionada está na frente do sado, ela sente uma reação. Isso é a reação que elas têm diante do Mahabhagavata, do Devoto Puro. Adhikari, Kanishka Adhikari, Uttama Adhikari. Kanista Adhikari, Uttama Adhikari, Paramahamsas. Sarva Bhuteshuja, Pashet Bhagavad Bhava Atmanaha, Bhutani Atmani, esha Bhagavat Tama, Sarva Bhutani, Javashet Bhagavad Bhava Atmanaha. All where they are looking, they have no disparity. They are thinking on everywhere. Os, os sadhus não têm é, preconceitos, eles veem Krishna em tudo. O sábio pode purificar o mundo, o mundo inteiro. O, o Ganges, não, você não pode ser purificado de olhá-lo, você tem que entrar dentro dele. Mas o sadhu te purifica só se você olha para ele. Então. O sábio é capaz de purificar a todos através do seu caráter perfeito. E eles sentem esse benefício. Se são sinceros, eles sentem esse benefício. Então, como distribuir qualidade e pureza? Eu aprendi isso da água. E quando eu olho para o sol e para a lua, eu descubro que eles são meus grandes mestres. O sol não, não, não pega nada de nós. Só de manhã, essa é a regra, você deve dar água para o sol. Se você presta reverências para o sol, ele já fica satisfeito. Está escrito assim, nós prestamos reverências Surya, Narayan, Bhagavan, Ki, Jai, Ho. O senhor Narayan está na forma do Sol. E ah, as pessoas materialistas, elas podem prestar reverências, todos podem prestar reverências ao Sol e dizer este mantra. Surja, em Bengali, é ou Surya, em sânscrito, é o sol. O Deus do sol. E o Deus do sol vai nos abençoar. E o Deus do sol. Vai Deus do sol... Ele vai coletar a água de diferentes fontes, de diferentes lugares. É por isso que nós oferecemos água para o sol, porque ele gosta de água. E o vapor evapora e se torna nuvem. Se torna nuvem. E a nuvem vai nos dar chuva, porque de onde vem a chuva? Das, das, das, da, a chuva vem da nuvem, a nuvem de onde vem? Da água. E por que, que ela, ela vai parar no céu? Porque o sol captura a água e ela fica depositada no espaço. E depois, essa nuvem se densifica e chove. E quando a chuva está lá e as suas plantações crescem, o trigo, a aveia... Não sabe de as verduras, mas sem água, quem é que vai uh, viver? Então, o Deus do Sol não espera nada de você, Ele só dá. O Deus do Sol nunca espera nada de você. Então, nós aprendemos do Deus do Sol. Eu, você poderia, uma pessoa pode chegar e dizer, eu sou um grande doador, eu faço muita caridade. Como Bali Maharaj vai dizer para Vamanadeva, o que você está me pedindo? Você está pedindo três passos de terra? Eu posso te dar um continente? Eu posso, qualquer país eu posso te dar. O que, que você quer? Que continente você quer? Você quer três passinhos de terra? Ah, você não sabe o que está pedindo, diz e Ivan Manadeiro diz e fala, eu quero só três, pés, três passos de terra. Você vai me dar ou não? O que eu pedi, você falou que ia me dar. Eu não quero dar um passo a mais, nem um a menos. Eu preciso disso. Você vai me dar ou não? Sim, sim, eu vou lhe dar. E Vamana vai dar três passos que englobam o universo. Mas, Bali Maharaj está se sentindo Mas, é caridoso, eu sou o doador, eu vou dar para ele o que ele pedir. Depois ele vai realizar, ele se torna um Vaishnava, ele é um Vaishnava, que na verdade é Deus que vai dar para ele o que é, a poeira dos seus pés de lótus sobre a sua cabeça. But when Bali Maharaj... Quando Bali Maharaj Então qual é a questão? Quando você nasceu Você nasceu sem nada Então você vai doar o quê? Porque as coisas que você roubou nesse mundo? Você nasceu com a mãozinha fechada chorando Não tinha nada dentro da palma da sua mão e quando você for, você vai com as mãos abertas. Então, qualquer coisa que você coletou desse mundo, você vai ter que devolver. E você desnecessariamente vai achar que você pode doar. O que, que você doa? Quem pode dar doação para quem? Nós só podemos achar e pronunciar, ah, eu estou doando isso e aquilo. Tudo que você que você tem, você pegou desse mundo, quando você nasceu, e quando você for embora, você vai devolver Munte tudo, tostão por jagadme, tostão, pedaço por que pedaço. Que pedaço, por pedaço. É um bom Muito bom, hindi. Muito bom, hindi. Muito bom, hindi. Uma diz esse lindo kirtana em hindi. Mas quando as pessoas materialistas cantam esse esse kirtana, eu dou risada. Os materialistas não entendem o significado. Eles são como papagaios. Eles não entendem que tudo pertence ao Senhor. Quando eles cantam isso, eles não têm consciência. Eu dou risada. É engraçado até. Os materialistas não sabem o que eles estão dizendo. Se eles, realizassem, se eles realizassem que eles estão dizendo verdades que vão acima do comportamento deles eles ficariam tímidos então o sol vai capturar a água e vai distribuir a água para todos e aí quando nós fazemos a nossa colheita de tudo que a gente plantou o sol não fala, olha me dá uma porcentagem como nós dissemos, o rio não bebe a própria água. E as árvores não vão comer as próprias frutas. Elas não comem nenhuma das frutas. Dessa maneira, as, as nuvens não vão dizer, olha, eu cooperei aqui, me dá um pouco de trigo. Esse pedaço aqui, você tem que me dar umas metade? Eu dei água, elas não falam nada. Não falam nada. Você pode esquecer. Jalani tazam nabhaventmi hanti nabhya halani tadbatana kadantri shaha nadate shashani megha kadachi parupukarayu satam vivu. Como a vida do sábio, que é para todos. A vida do sábio é para todos vocês. Da onde você estiver vindo, da Rússia, da América, ninguém pode dizer: esse é o meu sábio. Ele nasceu na Índia. Ele está aberto a todos. Todos podem dizer, todos os países podem dizer: aquele sábio é nosso. Porque ele não pode ser confinado num limite. Paro pukara Yo Satam vibhuti If one Savya has tremendous power of bhajana, Irrespective of poor and rich, ugly or beautiful, not there. This way. So we learn from the Excellent things we are learning. Now, Sangha is going to teach. You are going to give donation. Você vai dar doações, mas não espere nada em troca de me ensinou o sol. O doador só é doador quando ele não recebe nada em troca, mesmo no mundo material. Este famoso rei histórico da Índia era um rei muito piedoso. Nós aprendemos sobre ele na terceira série, e quarta série. Ele ia para diferentes, diferentes rituais, mela, mela. Oh, diferentes para diferentes reuniões, vem, onde, ele, onde as pessoas sabe, se reuniam, e esse rei, o so Shabada, rei, alguma coisa assim. Ele distribuía oh. dinheiro, dava esmola para todos. E no final, ele dava a própria roupa. Ele pegava uma toalha e saía com uma toalhinha. Ele dava as próprias roupas para essas pessoas. Ele dava os anéis que estavam na mão dele, a coroa dele, e ele voltava para casa como um bendigo. Ele levava sacos de dinheiro, começava a distribuir e no final ele distribuía as próprias roupas. Ele não era um Vaishnava, mas ele era muito piedoso, o Goy Maharaj, um outro, uma outra personagem. E o que dizer dos reis que estão descritos no Bhagavatam? Eu ficava perto, enfrentava perto do, de Giriraj Maharaj, de Govardhana. O nome dele era Gaya Prasadji Maharaj. Ele era um Grihasta, mas ele era um sado muito, muito, muito elevado. Ele não era da Gaudia Sampradaya, ele era da Nimbarka Sampradaya. nada. Um dia inteiro, ele fazia bhajana. Eu conheço muitos exemplos de Shambhava. Em Varanasi também existem sábios assim, que nunca pediam nada. Como que eles viviam? Só cantavam santos nomes. Se alguém dava uma moeda, ele. alguém devia dar alguma coisa para eles, porque eles não pediam nada. O que, que eles comiam? A gente não tem fé nisso, não? Por isso que a gente abre o banco e compra o cofre e guarda as coisas na bolsa. Então, se nós acreditarmos que o Senhor está lá, você não vai ficar interessado em ficar juntando dinheiro. Se vocês quiserem cuidar da gochala, das vagas, das minhas vaquinhas, aquele que de vocês provar que pode cuidar delas, eu vou ficar feliz. Eu fico mais tempo para fazer base, não? De Shambhava. Eu posso dar tantos exemplos, para que vocês se inspirem, amanhã eu vou dar mais exemplos. Então, esse Grijasta, chamado Gaya Prashada, ele ficava em Govardhana, ele era muito pobre e não pedia nada, mas ele recitava o Bhagavatam de maneira muito bonita, não com o Gaudiya Siddhanta, o nosso Gaudiya Siddhanta era mais elevado, óbvio. Mas ele, ele tinha mama Ramama realizada, ele conseguia entender o, o Bhagavatam. Mas o nosso Gaudiya Siddhanta é tão exclusivo que ninguém consegue entrar. Nem mesmo os sadhus da Brahma, Madhava Sampradaya, eles não conseguem compreender. Porque é muito elevado. E ele dava Harikata às vezes por 10 dias, 15 dias, e milhares de pessoas iam ouvir o dele na beira da montanha, de, de, de, da colina de, de Gilvardhana, Guiraj Maharaj. E as pessoas davam doações, 10 mil, 20 mil, 100 mil davam para ele. Esse sadhu, ele não tocava nenhum tostão. Ele deixava o dinheiro ali para algum serviço. Quando acabava o Harikata, ele fazia um festival. enquanto dinheiro, ele continuava comprando comida e fazia festivais. Quando todo o dinheiro acabava, ele ficava sem, com nada na mão, nada, ele sentava e cantava os santos nomes. Ia para casa. Não pense que não existem sábios. Existem sábios. Nós não sabemos quem é sábio e quem não é. Esse é o nosso problema. Mas eles existem. Então, você se lembra quem pode se tornar um doador? Quem pode doar alguma coisa? Essa é a questão principal. Eu começo com um verso. Com que verso eu comecei? Você pode se lembrar? Você não se lembra? Com que verso eu comecei? Você não se lembra? Nós estamos na sociedade, nós na